Um estranho aconteceu enquanto meninos brincavam com o tabuleiro Ouija. Boneco ganha vida e se move sozinho durante ritual. Boneco bizarro de inteligência artificial deixa internautas assustados. A história do homem que viveu 70 anos deitado dentro de uma cápsula de ferro. Mas mostra em posts de redes sociais os momentos em que os filhos agiam de forma mais estranha e muito mais. Mas antes, já vai deixar o seu like e se não for inscrito e curte assuntos de terror, sem limite, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações eu acho que eu vou adorar isso aqui Flagrantes de arrepiar revelam o lado assustador da paternidade. Pais mostram em posts de redes sociais os momentos em que os filhos agiram de forma estranha. Jay Willis, dos Estados Unidos, mostrou um flagrante do filho olhando com olhos esbugalhados diretamente para a câmera que fica em cima do berço dele. Já a filha de Chiara, na Pensilvânia, insistiu bastante para a filha tirar essa máscara de Michael Myers, protagonista da franquia cinematográfica Halloween, mas não adiantou, segundo ela, ou por cerca de duas horas vendo televisão. Outro momento estranho flagrado por câmeras de vigilância, desta vez postada no Twitter por uma mulher chamada Simone, segundo ela, e seu irmãozinho dela sozinho na sala às uma da madrugada. Um filho arrumou dessa forma as roupas que usaria na manhã seguinte na escola. Contou que tomou um susto tremendo ao entrar no quarto. O YouTube não autoriza dizer o que aconteceu aqui. Uma mãe também ficou muito chocada ao dar de cara com esta boneca maquiada de forma muito parecida com um Coringa. Mais um momento assustador flagrado por equipamentos de vídeo, desta vez um bebê que saiu do berço e chamou os pais, felizmente a criança ao vivo não era tão assustadora assim. A seguir, vemos dois garotos gravando um vídeo brincando com o tabuleiro Ouija. Foi quando, de repente, algo estranho começou a acontecer. De um deles começou a sangrar, mas a parte mais terrível é quando algo invisível puxa o tabuleiro ouija. Pode ter sido um fantasma, certamente um espírito que eles trouxeram para o ambiente após abrirem um portal com o tabuleiro ouija. poderia facilmente ser vista como uma tragédia. Um homem que não consegue respirar sozinho, paralisado do pescoço para baixo por sete décadas devido à poliomielite. No entanto, ele nunca deixou sua poliomielite ou seu pulmão de ferro atrapalhar sua vida. Na verdade, todos os médicos acreditavam que ele morreria em 1952, quando constatou a doença aos seis anos. Ele tem lembranças vividas de estar na enfermaria de poliomielite no hospital e de ouvir os médicos falarem sobre ele. Ele vai morrer hoje, ele não deveria estar vivo, mas isso só fez ele querer viver ainda mais. Assim, do confinamento de seu pulmão de ferro, Paul Alexander fez o que poucas pessoas são capazes de fazer. Ele aprendeu sozinho a respirar de uma maneira diferente. Então ele não apenas sobreviveu, mas prosperou dentro de seu ventilador de aço pelos próximos 70 anos que viveu. Um jovem recebeu um estranho presente Com a seguinte carta Olá Henrique, eu invoquei um demônio nesse boneco E ele não está me fazendo bem Então resolvi te mandar Não chateie ele, não duvide dele, não provoque ele Assim ele será seu amigo Daí tem um símbolo aqui O nome dele é Eirius Um abraço do cabeirinha Na verdade ele é esse boneco aqui que é né, o boneco está aliás, feito feito de papel segundo ele tem um demônio que tá me acompanhando agora que eu preciso, eu preciso firmar né, ele Neste momento ele se posiciona em um local específico para rituais Lá atrás da casa do capeta tá? Também eu tenho aqui o meu o meu papel Lá está o boneco de papel com um olho que tudo vê bem no centro de sua cabeça a Amara Anogatari Deban. Parece que o boneco não reage à invocação. As velas não podem se apagar durante o processo ou ele sofrerá as consequências. Do vento tá? Depois leu o bagulho. Leu o bagulho tá? Prensão minha, o boneco virou a cabeça. Ami, Bando Hu Raba. Neste momento a câmera pegou a hora exata em que a cabeça se moveu. Com certeza este boneco está possuído por um demônio. Cientistas criaram um robô bizarro que aumentou ainda mais o medo das pessoas com os futuros bonecos de inteligência artificial. O boneco recebeu o nome de Hal. Ele fala, sangra, urina e imita outros comportamentos humanos to fly, be free to fall, look free to play. De repente, de perto ele parece estar vivo, como algum tipo de Pinóquio. O boneco tem sido utilizado em faculdades de medicina para auxiliar estudantes de pediatria. E você, gostaria de levar um boneco deste para casa e até mesmo dormir ao lado de um deles? allowing me to haunt the dreams. Do not wail and do not weep, it's time for you to go to sleep. Little children, you were not clever, now you'll stay with me forever. <laughs> <sighs> Uma aparição sombria na frente de um ônibus em movimento no Japão. Como isso é possível? Repare que ela se ergue e olha na direção do motorista. Parece que ela é um espírito vingativo e estava olhando para ver se era ele a pessoa que ela estava procurando. A da premissa de que o que estamos vendo seja real, qual seria o objetivo desta aparição? Causar algum acidente? No vídeo a seguir temos imagens simplesmente cabulosas que mostra duas criaturas em uma pia. O misterioso organismo parece um verme gigante bizarro, fezes mutantes que ganharam vida ou até mesmo um verme alienígena que teria sido enviado à terra para infectar a população com um vírus mortal. E você, o que acha? No vídeo a seguir, vemos uma pirâmide misteriosa nos moldes egípcios construída em uma floresta na Escócia há quase 200 anos. Sim, uma pirâmide na Europa. Seria a prova de que os monumentos foram construídos por civilizações extraterrestres, o que justificaria sua aparição não apenas no Egito, mas nos quatro cantos da Terra. Acontece que esta pirâmide não é um mistério. Segundo registros históricos teria sido construída a mando da Rainha Vitória no ano de 1852 em homenagem ao falecimento de seu marido.